Quando tu está a fluir, há uma paz, há uma serenidade, há um foco no Senhor que, que é canalizado através da música. A música tem, tem segredos, não é? não é? Por acaso que David tocava a lira, nos salmos, nos cânticos ao Senhor. A música tem um, é um veículo apropriado para, para levar o cérebro para o foco do Senhor.